Oi, sustentabilidade, moeda social e blockchain. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sangue Neto, muito agradecido por acompanhar o canal. Aproveita se não for inscrito, se inscreve. Nós estamos aí numa sequência de vídeos falando um pouco sobre sustentabilidade, já abordamos um punhado de coisa, né, as diferentes os diferentes pilares e dimensões da sustentabilidade, a necessidade da gente fazer um levantamento do local onde a gente vai trabalhar para entender quais são os potenciais restrições desse lugar e falamos também sobre impacto ambiental. Hoje quero falar um pouquinho sobre moeda, trocas e como é que a gente eventualmente poderia encaminhar uma solução para um lugar que disponha de pouca moeda, de pouco dinheiro, ou seja, que não pode pagar por serviços mais especializados. Como é que a gente resolveria isso? e uma das possibilidades são as moedas sociais e o blockchain e nós vamos entender melhor um pouco isso. E para entender isso a gente precisa voltar lá para trás, quando a gente ainda era coletor caçador, é, quando a, a gente tinha que sair e lutar dia a dia por comida, por sobrevivência, né? tinha que enfrentar o, o ambiente natural de uma maneira muito diferente de hoje. É, Naquele tempo, você estava correndo de, de onça ou estava correndo de leão lá na África. Bem, então os caçadores-coletores demandam um tempo grande para juntar os recursos necessários para a sobrevivência do indivíduo naquele dia. Então, né, entende-se que é comum os caçadores saem, é, é, trazem uma caça e essa caça é compartilhada com toda a tribo. Ok. Mas à medida que a sociedade vai evoluindo, novas necessidades vão aparecendo. Quando começou o sedentarismo, então uma parte dessa população começou a ficar mais restrita nas cidades né, ou no campo, produzindo alimento dentro do campo. E aí as relações também começam a mudar. Como é que eu troco um, um, um pedaço de um animal que eu cacei por alguma coisa que você que está aqui na terra? Tenha, ou no início das cidades, né? como é que eu faço a relação de troca entre aquele que ficou para proteger a cidade e aí evoluiu para o militar depois e aquele outro que fica pensando a cidade, o filósofo ou o legislador e aquele outro que efetivamente sai para caçar. Então as relações de troca começam a ser dificultadas. E daí nasce a ideia de... É, vamos colocar alguma coisa que tenha um valor, que a gente combine, qual seja, e essa coisa a gente pode carregar e fazer as trocas. Explico. Por exemplo, se você quer vender uma montanha, você não consegue carregar nas costas uma montanha. E quanto é que vale uma montanha em termos de quantidade de arroz ou quantidade de peixe que um outro pescou? aí chega um momento que a troca fica difícil. De repente, você trocar um quilo de arroz por um cacho de bananas ou tantas bananas, ok, então o escambo funciona em pequenas comunidades, em pequenas trocas. Mas em grandes trocas já não funciona mais. Quando a economia começa a se complexificar, não funciona mais. Quantas bananas vale o, o teu fusquinha? Você vai trocar o seu carro por bananas? Muito provavelmente não, porque o carro tem uma permanência no tempo diferente da, da banana. Você não dá conta de comer as bananas todas, né e a banana também não vai te levar a alguns lugares que o carro te leva. Então, trocar carro por banana, ou trocar uma montanha por alguns quilos de arroz, já não funciona mais. Logo, combinou-se a inserção de uma moeda. Que moeda? Um pedaço de ouro, ou conchas... É, isso variou, o sal, né? o termo salário vem do pagamento do exército romano em quantidades de sal. Daí a ideia de salário. Ok, mas chega um momento também que as coisas começam a, a dificultar. Então se o escambo já não é mais possível em determinadas trocas, e agora é necessário o dinheiro, quem é que tem o dinheiro? E aí o Estado alçou para si a prerrogativa de ser o produtor desse dinheiro. Nós não vamos entrar né, nessas histórias, mas o, o dinheiro passa a ser também um bem, e o, um bem negociável. Daí a ideia de, de câmbio, como é que a gente troca a minha moeda pela sua moeda, como é que a gente é, quantifica um tanto de ouro em relação a tantas pedrinhas que, que funcionam como dinheiro no outro lugar, ou conchinhas que funcionam como dinheiro no outro lugar. Mas não vamos entrar nisso. O que eu quero trazer é, o escambo é legal para uma determinada, determinada comunidade? Ok, tudo bem. Em, em coisas pequenas pode acontecer, mas em coisas maiores não. Como é que você vai trazer um técnico para cuidar, por exemplo, do saneamento da sua comunidade? Ou como é que você vai pagar a energia elétrica ou a água que chega à tua residência? Na base do escambo não vai rolar. Né? Você não vai chegar no banco com dois quilos de arroz e uma penca de banana para pagar a energia elétrica que você consumiu no último mês. Não é assim. Então, fica uma relação difícil. Se você está numa comunidade empobrecida, numa comunidade onde só acontece o escambo internamente, você não tem como trazer de fora soluções que dentro da comunidade você não consegue desenvolver. Uma possibilidade de se fazer isso, é a criação de uma moeda específica, do lugar. E aí, como é que poderia funcionar essa moeda? E nós estamos falando, então, de moedas sociais. A quantidade de trabalho que eu sou capaz de, de realizar, ou a quantidade de, de inovações que a minha mente é capaz de, de produzir, isso tudo tem um preço, isso tudo tem um valor. Dentro dessa comunidade, essa comunidade pode continuar com, com as trocas inclusive de bens maiores ou é, de, com uma moeda social, né, que dentro dessa comunidade ela seja plenamente aceita, isso te permite fazer trocas entre carro e montanha, porque você tem um, um fator regulador aí, que é o dinheiro que está circulando dentro dessa comunidade e que dá a ideia do valor desses bens dentro da comunidade. Então a troca fica mais fácil. Você não precisa pegar sua montanha e trazer... É, pelo carro. Você tem um, um processo mediador para fazer isso, que é o, o dinheiro. Então, o dinheiro social pode circular dentro dessa comunidade. E como é que ela traria, então, pessoas de, de fora? Aí é comércio. Essa comunidade tem que começar a se abrir para o comércio exterior. Porque é nessa troca com o comércio exterior que a moeda corrente do país ou do lugar onde ela está, que vai ser aceita fora da comunidade, essa moeda ela pode entrar a partir do momento que você estabeleça as trocas. Então, você quer trazer alguém de fora. Ok. Internamente, você pode garantir algumas é, condições mínimas para essa pessoa. Essa pessoa vai ter que dormir. Ela vai ter que comer. Isso internamente, a comunidade pode é, gerenciar de maneira a não precisar do dinheiro externo. Então, o João... Tem ali a sua casa que ele disponibiliza para receber essa pessoa de fora. Ok. Se essa pessoa de fora é um técnico, então parte do recurso que ele receberia pode ser em função da hospedagem que ele está recebendo. Se ele é um turista, ele pode pagar em dinheiro externo aquele, aquele quarto, aquela acomodação que ele está. Então começa a entrar dinheiro também na sociedade. Esse dinheiro que entra na sociedade, ele pode passar por uma espécie de banco interno na comunidade que vai fazer a troca pelo dinheiro da comunidade. Então entrou reais do lado de fora na comunidade, isso fica no banco da comunidade, banco entre aspas, né? e a, a, esse banco emite a moeda local. A moeda local vai estar circulando entre as pessoas do lugar. Então, quem recebeu, o hóspede recebeu na moeda local. Como a moeda local, ele pode comprar o alimento para a família dele dentro da localidade. Aquele que vendeu o alimento pode comprar alguma outra coisa ali dentro da localidade. No momento que ele precisa comprar alguma coisa fora, ele passa pelo banco dessa localidade e troca sua moeda social pela moeda que circula no lugar onde ele está, no nosso caso, o real. Ele troca o real, vai lá e paga a conta ou compra as coisas que ele precisa. Tá, mas como é que você traz a pessoa de fora? Então, o técnico que está vindo de fora, se ele aceita receber em parte essa moeda local, ok, com essa moeda local ele pode fazer as transações que ele tem necessidade dentro da comunidade. E aquilo que ele não, não tem necessidade ou não encontra dentro da comunidade? Ele pode ir no banco da comunidade e fazer a troca desses valores pelos recursos que ele precisa. Trocando em moedas, é uma maneira da gente conhecer qual é o potencial de uma comunidade em termos de... Traduz, ou traduzidos em termos de trabalho, de serviços, de produção de riquezas. E aí a gente chega num, num momento em como é que a gente vai regular essa moeda, como é que a gente vai ter certeza que ninguém ali no, no livro contábil dessa comunidade que vai é, fazer alguma gambiarra e vai trocar as coisas todas. Aí entra a blockchain, que é uma grande descoberta, uma grande evolução tecnológica que a gente tem. A blockchain é basicamente uma rede descentralizada, onde são anotadas as mais diversas... É... as mais diversas transações. Então, você fez alguma transação em criptomoeda ou não, pode ser um contrato, você fez uma transação e isso vai para a blockchain. E a blockchain o que é? Ela esparrama essas informações pela rede toda. Então, qualquer computador que tem acesso pode entrar à internet, pode entrar na blockchain, baixa todo o livro contábil da blockchain e está ali tudo colocado item por item, é cronológico a história, então em algum momento você quer saber como é que foi uma transação qualquer, você consegue identificar, e como isso está esparramado, não tem como ser burlado, não tem como dar nó nas coisas, está lá gravado e está gravado pela eternidade, então gera confiança, e a confiança é a base de todas as trocas. Se eu deixo de confiar no outro ou deixo de confiar numa moeda, acabou-se o valor daquela moeda ou acabou a, a, a possibilidade de eu fazer uma troca honesta com o outro. A blockchain vem então como uma possibilidade de trazer essa confiança entre os pares e você aí já não precisa de Estado interferindo, já não precisa de banco interferindo. É alguma coisa direta, é eu com você. A gente tem um acordo? Ok. Onde é que a gente vai validar esse acordo? Não é no cartório, é na blockchain. Colocou na blockchain, isso está esparramado, o mundo inteiro fica sabendo desse acordo que você fez, é público, a história não tem como mudar esse negócio, a não ser que você refaça o seu acordo, aí você vai para a blockchain e refaz o acordo, mas não tem como voltar atrás e, e dar um nó nas coisas, fazer uma gambiarra lá atrás. Então é juntar a moeda social com a blockchain, e a gente tem aí a possibilidade de criar ou de gerar riqueza numa área com as competências locais e as competências de fora também, de maneira que a gente não precise de uma moeda da qual a gente não disponha. Complicado um pouco? Mas por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.